Então, uh, compete-me a mim dar continuidade aos trabalhos, eu vou ser muito rápido. Um, portanto, eu, uh, no âmbito desta questão da cerâmica, design e produto sustentável, entendi, para fins da apresentação, escolher a proximidade que este projeto teve à indústria e os resultados do próprio projeto de investigação, pronto. Uh, isto começa por, por uma aula, uma aula de, de design e desenvolvimento sustentável, onde eu lancei o desafio aos alunos de dentro dos vários subsetores cerâmicos, a maioria de vocês conhecem, a cerâmica constitui-se por a componente estrutural, o pavimento e o revestimento, portanto revestimento de paredes e revestimento de chão, tudo o que é louça e produtos decorativos e uh, os equipamentos sanitários. E o desafio que eu lancei aos alunos foi de entrarem em contacto com empresas e escolherem bons exemplos de produtos que, do ponto de vista do design, mostrassem que tiveram preocupações no âmbito da sustentabilidade. A sustentabilidade uh, é entendida como uh, a integração de preocupações não só a nível ambiental, mas também social e económico, de viabilidade económica. Uh, e nesse sentido, depois de ter constituído um primeiro conjunto de peças que eram tidas em consideração nas aulas, como esses exemplos para desenvolvimento de novos produtos, a partir deste projeto de investigação, alargámos, portanto, os contactos que fizemos com as empresas. E visitámos 19 empresas, eu e o grupo de investigação, visitámos 19 empresas, empresas essas, portanto, que se enquadram em diferentes setores cerâmicos. Estão ali visitámos a Bordal Pinheiro, a Coelho da Silva, que é uma, uma, uma empresa, uma das maiores empresas da Península Ibérica de, de telhas, a Grestel, que é a maior empresa neste momento da Europa em Grês, a Jomazé, que é uma empresa aqui em Alcobaça, na, na, na área da louça. E uh, dos, dos. mas mais decorativo do que propriamente louça. A LafTiles de pavimento e revestimento, Margrês, é da mesma companhia da Love Tiles também de pavimento e revestimento, Mar de Cerâmica, sobretudo de louça, pré ser estrutural, pré estrutural, ré e, e ré ambos pavimento e revestimento, Ria Re Stone, é uma empresa que está no âmbito do Grupo Vista Alegre que é uma empresa que, praticamente, só produz para o IKEA. Para terem uma ideia, produz à volta de 100 toneladas de louça a dia. A Roca, sanitários. Só Ladrilho. A Só Ladrilho é uma empresa que faz, sobretudo, fachadas ventiladas, portanto, revestimento exterior de paredes para fachada ventilada. A, Spal, a porcelana utilitário e decorativo. A Torriense. A Torriense tem o estrutural desde o tijolo até à telha. Val do Sol. A Val do Sol seria o caso da empresa, sobretudo, de utilitário, portanto, louça, que tinha há pouco tempo convertido a utilização de barro vermelho para grejo. Neste momento o grejo está a substituir tudo o que é louça em faiança e barro vermelho nos mercados. A Vazicol é uma pequena unidade fabril que continua a produzir algum utilitário e decorativo com barra vermelha e a Vista Alegre, que vocês conhecem, uma empresa sobretudo de porcelana e que uh, trabalha muito na área do utilitário, do decorativo e dentro do utilitário tem também todos os produtos para o segmento da restauração e da hotelaria. Pronto, e então, a partir destas visitas, fizemos uma seleção daqueles produtos que nos pareciam ser produtos cerâmicos, que eram bons exemplos de... Uh, de, de design com preocupações de sustentabilidade. Pronto, e selecionámos 320 produtos, é uma coleção que temos, temos aqui o catálogo que depois vos podemos oferecer, desses 320 produtos que passámos a ter como referência dentro da sala de aula. Ou seja, os alunos tendencialmente desenham produtos criativos, mas, ao mesmo tempo, devem ter conhecimento dos produtos industriais para terem estes produtos industriais, não apenas como fonte de conhecimento e também de inspiração no desenvolvimento de novos produtos. Pronto, isto foi a grande coleção que nós fizemos para fins pedagógicos, para fins de investigação, desenvolvimento de produto e até para fins da nossa interligação com a comunidade, porque, de certo modo, criámos exposições na cidade, fora do ambiente escolar, que permitiu também à cidade ter noção daquilo que há de cerâmica para além daquilo que a própria cidade tem. Pronto, e eu posso-vos dar assim alguns exemplos que são hoje o estado da arte. Por exemplo, hoje o revestimento de parede, o chamado azulejo, existe azulejo 3 metros por 1 metro. Ou seja, os azulejos que nós estávamos habituados a, a terem dimensões máximas, Hoje, que encontramos aí no mercado, talvez de 1,20m por 40 não temos mais, hoje está no mercado as de 3m por 1m. Nós hoje temos revestimentos de parede em que o vidrado é antibacteriológico e que, portanto, permite fazer o revestimento de hospitais onde as questões das contaminações são questões importantes. Mas também temos, por exemplo, casos muito interessantes, onde utilizam resíduos de outras indústrias, agora nesta questão da economia circular, resíduos de outras indústrias, resíduos não brancos, que acabam por ser pigmento das pastas brancas e que têm aspectos perfeitamente decorativos no âmbito da, daquilo que é o desenvolvimento criativo de produtos. Pronto, então, foi isto que nós tentámos comunicar à indústria e, sobretudo, utilizar em, em aula. Depois, nós tivemos neste projeto parceiros muito interessantes e muito empenhados, e tenho que destacar ou mencioná-los a todos, no fundo, não é? que foi o Instituto Politécnico tomar mais na questão da conservação e restauro para a área do património. Mas nós tivemos também como parceiro o SENCAL, eu já vou explicar a importância que o CENCAL teve neste projeto, e ainda a Câmara Municipal das Caldas da Rainha, que prometeu articular a dispersão de oferta no âmbito daquilo que foram uh, as, os nossos trabalhos, quer em termos da componente mais industrial, quer de, em termos da componente mais patrimonial. Mas, para além de tudo isto, uh, nós tivemos dois uh, centros de investigação do próprio Instituto de Politécnico Leiria, um de Tomar e, um, e uh, minto, um de Peniche, que era o Grupo de Investigação para Turismo, e o antigo Grupo de Investigação de Gestão para a Sustentabilidade da STG, e nomeadamente com este, perguntámos, nós temos propostas de produtos que são sustentáveis, estas propostas de produtos sustentáveis, a sustentabilidade torna os produtos mais competitivos nos mercados internacionais, porque em última análise são produtos que, ou têm redução de material, ou levam menos energia no seu processamento, têm menos problemas ambientais e as empresas ficam menos expostas a coimas por parte do Ministério do Ambiente, enfim, enquadram-se melhor na regulamentação. E hoje também têm uma visibilidade importante do ponto de vista daquilo que são os mercados, porque as pessoas, e sobretudo os mercados que interessam à indústria nacional, são, são mercados que têm preocupações ambientais, cada vez têm maior responsabilidade social e tem isso em consideração na tomada da de decisão da compra. E, portanto, para nós era inequívoco que as questões da sustentabilidade são fundamentais para a competitividade dos produtos e fomos ter com o grupo de gestão, a Alzira Marques da STG, e perguntámos epá, que iniciativas devemos nós tomar no sentido de comunicarmos melhor à indústria aquilo que fizemos. E a Alzida disse, só há uma forma da indústria poder uh, receber uh, aquilo que as vossas propostas, é vocês lá indo novamente com produtos e integrando feiras onde os industriais do setor apareçam. Pronto, e foi isso que fizemos. E então, aquilo que fizemos, voltámos novamente a todas estas empresas, selecionámos propostas para cada subsetor, portanto, encontramos propostas para o utilitário e decorativo, propostas para o pavimento e revestimento, propostas para os sanitários e propostas de novos produtos para, uh, portanto, falta-me um estrutural, penso eu, que foi o que eu não tinha dito, e o pessoal de marketing disse, é, pá, e era importante que vocês utilizassem protótipos sempre que possível. Pronto, e então aí nós prototipámos peças através da escola por exemplo, no estrutural é fácil prototipar, até porque nós conseguimos hoje cor que representa muito bem a cor do barro vermelho cozido, e o Sencal fez as pequenas séries de produtos que se podem diferenciar por questões de decoração. Ainda não está, estão em elaboração, mas, no fundo, sempre que a comunicação depende de uma pequena série, os protótipos não é solução ainda para isso, a fabricação aditiva, mas a produção de pequenas séries, é a solução para nós voltarmos à indústria com estes protótipos e dizer, nós projetámos isto, está aqui isto, como é que é? Vocês, através daqui, têm interesse nestes produtos e, e portanto, e, e criam, no fundo, também é o que nós pretendemos, uma maior proximidade entre os nossos alunos, a, no fundo, ajudar na empregabilidade, etc. E as coisas decorreram, bem, tivemos aceitação, neste momento... Há empresas que se mostraram interessadas. Vocês devem saber que o setor cerâmico passou por uma crise forte e ainda se está a recompor dessa crise. A indústria cerâmica, em particular, nem toda a indústria, desenvolve produto próprio. A Vista Alegre será um caso paradigmático porque sim, mas muitas empresas não têm capacidade de desenvolver o produto próprio. Produzem aquilo que os intermediários ou os consumidores vão lá e pedem para produzir. E, portanto, nós fomentamos esta discussão nas empresas, ou seja, é importante vocês também começarem a desenvolver produto próprio, darem mais oportunidade ao design, incluírem mais designers no, vossa, no, no vosso organigrama produtivo, etc. Pronto. E essa, de facto, é uma mais-valia importante do projeto. E uh, estamos neste momento a, a, a, a discutir a possibilidade de darmos continuidade à produção de alguns produtos com algumas empresas que se mostraram interessadas, obviamente algumas empresas... Têm algumas dificuldades de investimento, porque para vocês terem uma ideia, não se consegue pôr um produto em produção sem fazer um investimento mínimo de 20 mil euros. E para algumas empresas, 20 mil euros é dinheiro. E quando estou a falar em 20 mil euros, estou a falar em investimento mínimo. Pronto. E, só, e para acabar, só vos queria dar dois exemplos de produtos que eu acho que são interessantes. E, que, e com isto, acabo esta parte da apresentação. Um dos produtos. Está aqui, é do Pedro Lopes, foi desenvolvido nesta temática, e é isto que aqui está. Isto é um tijolo. Mas isto são dois tijolos, que é o Sol e a Lua, que têm compatibilização total. Um tijolo, hoje, se vocês forem ao mercado, custa 30 cêntimos. Pois aqui a nossa ideia era utilizar uma face do tijolo e meter o tijolo na arquitetura. E a arquitetura valoriza muito mais os produtos que a construção civil. E, em vez de haver apenas uma solução de paredes planas, até para jogar com sombras, design de ambientes, etc., podermos, de alguma forma, alterar o estado de superfície das próprias paredes. Porquê é que está aqui este? Porque aqueles que ali estão, estão ali vários, que respondem ao mesmo. Mas aqueles que ali estão, havia o perigo de os empresários olharem para eles e dizerem assim não pá, isto aqui reduz muito a produtividade é um risco muito grande, é um salto muito grande conhecendo o processo cerâmico, isto é, estudando lendo aqueles livros que lá estão fora sabe-se que se eu compatibilizar dois tijolos eles entram no processo cerâmico perfeitamente sem fazer qualquer alteração ao processo eu não preciso, num processo automático não preciso de andar com pessoas com estes tijolos na mão, não. Estes caminham dentro das vagonetes das fábricas. Não têm qualquer tipo de problema. Criar uma extrusora que produz estas peças não é complicado. São praticamente as mesmas extrusoras que produzem o tijolo convencional. Pronto. E cá está... Este é um dos casos que está em discussão com a indústria, que a indústria tem interesse quer por estes, quer por aqueles. O investimento mínimo é da ordem de 20 a 30 mil euros na fabricação de ferramenta para esse efeito. Como vocês sabem, a construção Civil teve um problema grave do ponto de vista do enquadramento económico nacional e eles estão a ver se conseguem enquadrar isto num projeto que também permita, no fundo, criar competitividade ao nível da oferta de produtos. Pronto. Neste caso é torriense que está a estudar todos estes produtos. E outro exemplo que eu tenho, que é do Gonçalo Gama. Hum. E que do Gonçalo Gama e que ganhou o segundo prémio de inovação em cerâmica promovido pela APICER. Deixar-vos dizer quem ganhou o primeiro prémio. Foi uma equipa de três doutorados que se doutoraram em cerâmica em Portugal, que criaram um produto que só é possível com uma equipa durante uh, quatro anos a estudar aquele é assunto três pessoas, não é? portanto não podemos concorrer com eles. Mas criámos este produto, que aqui está e ficámos em segundo lugar e que me deixou bastante orgulhoso. Isto é um produto extrudido, qualquer pessoa que faça extrusão de peças olha para este produto e percebe perfeitamente o que é que é para fazer. Tem todas as preocupações que facilitam a adesão dos produtos aos substratos, portanto à colagem. Só tem um pormenor. É que, em vez de ter uma superfície plana, tem uma superfície que é estética, que não é plana, mas que ao mesmo tempo pode ser o sistema de encaixe para elementos que permitem tornar este produto multifuncional. É aquilo para além de ser um revestimento de parede, é também um produto que pode ser o ponto de fixação de prateleiras de outro tipo de equipamentos. E, portanto... É a este nível que nós tentamos desenvolver produtos e, portanto, e a linguagem com a indústria é muito fácil, ou seja, a indústria e nós chegamos lá e eles não pensam, pá, poça, eu tenho que criar outra empresa só para fazer isso. Não, isto são produtos que eles podem pôr no processo deles, criarem produto e desenvolverem produto. Pronto. E, portanto, dei estes dois exemplos, como exemplos dos subsetores, por exemplo, há bocado daquele trabalho que o Nick Taylor apresentou, nós tínhamos preocupação em também ter um produto que se pudesse apresentar às empresas da cidade das Caldas da Rainha, a estes revestimentos que eventualmente pudessem uh, uh, ter algo de diferenciação na forma que permitissem flexibilidade do ponto de vista do, da, da, da construção criativa que permitissem nas paredes, pronto, e portanto para dar um exemplo de um dos produtos que foi apresentado uh, uh, ao setor utilitário e decorativo. Pronto. Só vos queria dizer mais uma coisa. Isto é um registro importante de conhecimento para o futuro, mas não é só isto. É isto. E é isto. Nós fizemos um estudo de cada um dos 320 produtos e conseguimos identificar Todas as estratégias de sustentabilidade que conseguimos identificar dentro dos produtos cerâmicos. Estratégias essas que daqui para o futuro podem ser tidas em consideração no desenvolvimento de novos produtos sustentáveis. Nós conseguimos encontrar ou identificar 37 estratégias que se encontram transversalmente no setor cerâmico a nível do desenvolvimento de produto. Só para vocês terem algum exemplo, eu vou-vos dar aqui o exemplo só de algumas. Design emocional é fundamental, porque se nós tivermos uma um, um maior uh, uh, ligação aos produtos, deitamos-os fora mais tarde e, portanto, eles vivem durante mais tempo a cumprir a, a sua função, nem que seja uma função estética. Design e produtos, de, de produtos que visam... Uh, novas aplicações, aplicações de valor acrescentado. Ora, cá está: se eu conseguir meter um produto na, na, na arquitetura, valorizo do que se ele for apenas um produto para ser aplicado na construção civil. Outros exemplos: quer dizer, diferenciação da cerâmica através da inclusão de materiais endógenos, materiais que tenham menor impacto ambiental. Coisas que as empresas fazem, metem cortiça como valorização da cerâmica metem madeiras endógenas como valorização da cerâmica, até metem cores, metem aplicações metálicas, etc. E valorizam dessa, dessa, dessa forma a cerâmica. Depois, bom desenho, bom desenho no sentido em que os produtos possam ocupar menos, menos espaço no transporte, possam ocupar menos espaço exatamente durante a aplicação e por aí fora. Pronto. Então, estão aqui restadas para o futuro neste projeto de investigação e constam deste catálogo. Essas 37 estratégias que podem ser tidas em atenção no desenvolvimento do de produto. Pronto. E, finalmente, porque este é um seminário de apresentação de resultados, queria-vos apresentar os resultados gerais deste, deste projeto. E os resultados gerais deste projeto são o seguinte. Foi, de facto, um projeto complexo, exigente, mas em que cumprimos com os objetivos a que nos propusemos, do ponto de vista dos indicadores científicos. E, de alguma forma, uh, podemos ter sido muito ambiciosos, mas essa ambição e esse cumprimento que também será valorizado no futuro se submetermos novos projetos. E foi nesse sentido que também esta ambição foi construída. E por isso mesmo, do ponto de vista de indicadores Conseguimos produzir durante este projeto, que foi ano e meio, quatro livros, seis artigos em revistas nacionais. Nós estamos obrigados a, um, a, uma, a uma publicação internacional, ela está submetida. Não está ainda aprovada, mas está submetida. Organizámos 17 conferências. Tínhamos o objetivo de uma tese de doutoramento, não a conseguimos, porque, de facto, nós não conferimos doutoramentos e não foi fácil incluir, mas incluímos especialistas que, de certo modo, poderão, de alguma forma, suprir esta, esta questão. Teses de mestrado, nós estávamos obrigados a duas teses, pois conseguimos duas. Mas se houvesse um maior envolvimento da relação do projeto, eventualmente, com mestrados nesta escola, em vez de duas, calhar tínhamos seis porque paralelamente foram criadas mais quatro teses de mestrado nesta área que eventualmente podiam ter sido acreditadas neste projeto e que não vão ser. Duas aplicações computacionais, sendo que uma é de referência, que foi o site que fica, que registra tudo o que fizemos. Criámos 11 protótipos e duas pequenas séries, que é exatamente as séries que o Sencal tem estado a desenvolver. Fizemos 15 registros de modelo, e já submetemos um pedido de patente. E constituímos oito exposições, fizemos oito exposições, algumas até é pedido. Nós fizemos, por exemplo, a primeira exposição 12 conversas em torno de 12 projetos em cerâmica e depois vieram-nos solicitar que pudéssemos fazer essa exposição nos encontros de ciência em Leiria, que teve lugar, penso, o ano passado. Portanto, fizemos... Oito exposições e realizámos duas coleções. Pronto. Finalmente, o que é que fizemos mais? Múltiplas articulações entre parceiros. E foi um prazer. Tudo correu bem, todas as pessoas se empenharam e contribuíram de forma muito válida para o projeto. Os parceiros IPT, SINCAL e Câmara Municipal de Caldas da Rainha e ainda fizemos várias articulações do LIDA, enquanto Centro de Investigação, com os outros dois Centros de Investigação do Instituto Politécnico de Leiria, que já referi anteriormente, e, portanto, como co-investigador principal deste projeto, gostaria de dizer que foi um prazer e que, pronto, saio com o dever cumprido de que, pelo menos, independentemente da ambição, o capítulo está encerrado e não ficou nada por fazer. Pronto, muito obrigado.